Tentando, então, falar de forma sucinta de, de, das obras que tenho aqui um, e falando de forma cronológica. Uh, como eu fiz doutoramento sobre esta área, não é sobre a área da publicação de autor uh, em Portugal, eu acabei por depois uh, publicar uma parte da investigação uh, que fiz, e, um, e que são, então, uma série de 29 uh, uh, fascículos que contêm entrevistas, que eu fiz de a artistas, a editores, a livreiros, a curadores, a, a, aos bibliotecários que recebem este tipo de obra a, no, na biblioteca do museu e que tento como é que seja cada um falar da sua experiência pessoal e profissional na, na produção do livro. Então estes 29 fascículos estão organizados por volumes: ao volume dos artistas, a, ao volume dos editores ao volume dos livreiros, dos curadores, dos colecionadores e das bibliotecárias, e ele está todo publicado em edição gadim. Como tem muita informação, eu decidi então, a partir uh, destas entrevistas, uh, fazer um manifesto este manifesto está aqui na exposição para distribuição gratuita, ele foi também Fight em edição bilingue, e aquilo que ele tem são 11 citações uh, destas entrevistas. Ele chama-se Manifesto pelo Livro, Fragmentos de um discurso Amoroso. e tem a ver exatamente uh, com o humor das pessoas que fazem este tipo de objeto, que colecionam, que editam, que publicam, de forma cronológica. Uh, em 2018 uh, publiquei. Uh, este livro, que eu chamo uma, uma Cápsula do Tempo, e foi feito então com uh, grupos de séniores uh, dos centros de dia uh, do bairro, uh, vizinho da Fundação Carlos von Mencken. Todas estas duplas páginas feitas uh, pelos séniores, uh, todas unidas, uh, constroem um o mapa uh, das Avenidas Novas. É? Depois, em 2019, um, fui convidada. Para participar num projeto que era a tradução do livro de poemas do Alberto, o de Incêndio. Depois, uh, publiquei também uh, a Magazine. Uh, Parte da minha própria biblioteca e dos livros ah, que eu tenho em casa e que vai seguindo toda uma estrutura convencional do livro, desde começar com as páginas de guardas, à dedicatória, às advertências do autor, ao índice, organizado pelos capítulos, até chegar ah, ao pulsário final ah, e às notas finais.